Faz muito tempo que eu não faço isso. Então, vamos fazer de novo. Oi, gente, que é a Monique. E hoje vim fazer uma que fala. É, eu tô assistindo muitos vídeos da Vikami ultimamente. E aí, ela tá me inspirando tipo, demais. Então, vamos lá. A gente não tem os produtos que a Vikami tem ainda. A gente tá trabalhando pra chegar lá. Inclusive, falando em Vikami, nem era a pauta do vídeo. Mas eu tô tão apaixonada nas bolsinhas dela. Sabe, ela tem uma marca E aí eu tô chorando Tipo, paquerando há muito tempo Duas bolsinhas dela Não sei quando eu vou poder comprar Meu Deus Cadê ele? Tá, pra esse vídeo não ficar muito balançado Eu escrevi aqui as pautas e vou falar das pautas. Então, eu tô me maquiando agora e a primeira pauta é justamente essa Eu tô indo pro meu sétimo período E aí eu tô tipo <risos> Em pânico Ui. Que falta exatamente agora, né? Vai faltar um ano pra me falar. Não dá pra acreditar. Eu tô zero preparada pra esse próximo período. Eu vou pro estágio de Neurologia. Neurologia adulta, Neurologia pediátrico, Estágio de UTI e estágio de saúde coletiva. Eu tô zero preparada pra isso. Zero, zero, zero, zero. Então, se tem uma coisa que eu não estou preparada, é pro estágio. É uma que fala, né? Mas assim, quem me conhece no dia a dia sabe que eu não sou de usar maquiagem. Por quê? Porque eu mexo no meu rosto. Porque eu tenho alergia. Tenho reação alérgica aos bagulho que eu nem sei, sabe? E aí quando eu vou ver, eu tô com o olho todo vermelho e tal. Tô com a pele cheia de vermelhidão. Cheia de. É horrível. Então, maquiagem, maquiagem mesmo, assim. Maquiagem eu uso só em evento. Ou um concerto, né? Que aí eu gosto de dar uma ousada Até porque, né? É babado E pro teatro toda maquiada Tá, então uma das fases era essa Tô indo pro sétimo período E eu não sei como é que vai funcionar os vlogs Na faculdade de fisioterapia Eu queria muito ter gravado muitos vlogs durante o um curso Mas assim, eu só sou uma pessoa zero eficiência Então não aconteceu Ah, eu queria falar uma coisa Eu comprei uma balança uma balança pra mim, e aí eu voltei a fazer exercício físico periodicamente. tô fazendo exercício físico todos os dias. Eu só não vou fazer hoje porque eu tenho que ir para a faculdade e eu tinha que ter acordado mais cedo para ir fazer exercício físico. Só que eu não acordei porque é muito difícil eu acordar cedo quando eu tô indo dormir duas horas da manhã. Que eu tô com uma insônia horrorosa. Não é que eu tô com insônia. Meu relógio biológico não tá certo, então simplesmente eu não durmo no horário que é pra eu dormir E aí eu não acordo no horário que eu tenho que acordar Mas com certeza eu vou acordar quando eu tiver estágio de manhã eu vou ter estágio de manhã duas vezes na semana e estágio de tarde duas vezes na semana Eu fazer uma sombra pra dar uma profundidade E na... isso já é o máximo de maquiagem que eu tô usando, eu achei que já é demais não falei quase nada, minha maquiagem tá pra acabar. Né? Eu sou muito boa em Maqui Fala. Ah, uma coisa que eu ia falar nesse vídeo é que eu acho que meu cabelo não cresceu. Só que assim. Vendo agora, é, cresceu. Mas assim, eu tenho essa sensação que meu cabelo não cresce mais. Vocês têm isso também? Quem tem cabelo cacheado e passou pelo PC e tudo mais? Eu tenho a sensação que meu cabelo não cresce mais. Ele vai ficar no meu ombro pra sempre. Se for parar pra analisar pelos meus vídeos do YouTube, ele cresceu. Porque eu não gravo vídeos com tipo, uma periodicidade. Entendeu? Aí vai parecer que ele cresceu. Mas enfim, pra mim ele não cresceu. E aí eu sinto que meu cabelo não cresce. Eu tenho isso. Meu cabelo não cresce, mas tá tudo bem também. Tá Nada que, que me abale. Minha máscara pra sobrancelha. Porque eu tenho sobrancelha. Muita sobrancelha. E aí, eu, tenho uma, eu, eu entrei nessa neura de não tirar mais. Não vou tirar mais. Ela vai ficar bem grandona agora. Bem bela, bem maravilhosa, imensa. E é isso aí. Basicamente. Aí eu não tiro mais a minha e ela vai ficar aí. Aí daqui duas semanas eu apareço gente tirei a sobrancelha mas eu gosto da minha sobrancelha assim bem ao natural gosto dela bem bem cheia aí coisa é... que eu queria falar é que eu li três livros esse ano gente saudades monique leitora está enterrada ainda está não está enterrada está em coma respirando por aparelhos eu li três livros esse ano eu li objetos cortantes porque eu eu queria assistir a série, né? Inclusive, a série... Eu olhei pro elenco e gritei Artistas! A série é incrível! Assistam Objetos Cortantes! E aí eu li o livro também, né? O livro... <risos> Foi chocante! Eu tinha começado a ler Garota Exemplar, que é da mesma autora E eu achei a coisa mais chata do mundo Porque eu, eu já sabia o final e eu tava em 40% do livro Eu já sabia... Exatamente, todo final que Eu fiquei tipo, mano É sério que é isso mesmo que ia acontecer, não é possível E aí eu abandonei a leitura E um tempo depois Eu assisti o filme E é assim Se o filme for fiel ao livro Eu já sabia o final Então eu tinha Esse, esse pé atrás Com a Guilherme Porque eu, tinha essa, eu tive essa péssima experiência Com o um garoto exemplar eu tinha comprado o e-book e tal, inclusive, Garota Exemplar tá na minha meta desse ano pra eu terminar de ler. Pra eu ver realmente se é, se o final do filme é o final do livro, porque se for, Flynn. não gostei de Garota Exemplar, olha só. Mas eu gostei de Objetos Cortantes. Objetos Cortantes parece que é outra pessoa que tá escrevendo, né? Totalmente diferente a escrita. Eu li o Ciência Proibida, que é um livro, o editor Abril. um livro de ciência e tal divertido. Gosto desses livros de ciência, né? Então, li ele, foi. Era pra ser lido muito rápido, mas eu demorei demais pra ler. E aí eu terminei de ler o conto da Aya. Meu Deus, que livro desesperador Eu terminei o, o conto da Aya e aí eu fiquei... Meu Deus. Mas enfim, aí eu assisti a primeira temporada da série, é bem fiel ao livro, tem uma outra partezinha que, que que não é fiel que eles adaptaram, mas nada que estrague a obra. E aí eu comecei a ler, a ler a segunda temporada, comecei a ler a segunda temporada. Eu comecei a assistir a segunda temporada. E aí o primeiro episódio já da segunda temporada eu já não achei lá essas coisas não. Agora a primeira temporada inteira é perfeita. Eu não sei se é porque eu tenho um apego com a história da primeira temporada porque eu li o livro. Eu achei a primeira temporada incrível E aí eu tô na segunda agora E a segunda não, não tá tão incrível Por que será que isso acontece? Tô usando meu iluminador líquido Vocês já conhecem da Oceane Só uso ele, ele é perfeito Pra mim é que não uso base, né? Então... Você não usa base? Não no dia a dia, né? Muita preguiça de usar base no dia a dia Tô usando esse pó aqui da... Quem disse Berenice que ele é pra matificar a pele? Falta só o, o, o meu batom que eu vou buscar que não está aqui. Eu não sei onde tá também. Ah, tá aqui. E eu vou usar um batom que é um batom muito eu. Que vai fazer, ser bem escandaloso, bem chamativo, etc e tal. Só que não. Só uso batom nude, só sei usar batom nude agora. Vou né? usar é esse aqui da natura. Aí eu terminei de me armar agora e aí eu vou ter que sair. Porque a reunião é 5. E aí eu comecei a me armar às 4. E 4 horas é o horário do meu snack. Escovei o dente e passei o batom. Tudo certo, tudo ótimo vai Eu vou comer esse snack agora E aí vai sair meu batom, obviamente Aí eu vou escovar o dente de novo E aí eu vou passar de novo o batom Hum, horrível Esse vídeo era mais pra gravar, pra falar Que eu tô muito nervosa Que eu vou me formar Não caiu a ficha Parece que foi ontem que eu entrei na faculdade eu gravei um vídeo falando que eu tinha entrado na faculdade Eu tenho esse medo de não ser suficiente em vários aspectos da minha vida. Eu tô com esse medo de não ser suficiente. Na física. De ser uma péssima profissional, de me frustrar, de não conseguir emprego, de morrer, sabe? Tipo, eu tô com a pira de que eu vou morrer um dia, assim, assim que eu pegar o meu, o meu diploma, eu vou morrer no outro dia. Ou tô com essa pira. Pra cabeça tá... A cabeça tá mal. Mas aí... Aí vamos sobreviver, né? Aí eu vou terminar de me vestir agora. Vou pra faculdade. E aí eu espero vocês nos próximos vídeos que eu vou gravar. Tchau, me desejem sorte. Esse semestre vai ser top. Sou muito positiva. Esse semestre vai ser tudo. Beijo.